Seja bem-vindo, esse é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você vai vir. Em mediação inédita no TRT, sindicatos da construção civil chegam a acordo sobre a convenção coletiva. E nós estamos vivendo uma nova era, onde as negociações são muito importantes e prevalecerão. Magistrados do trabalho passam por capacitação durante a semana jurídica. Está contribuindo muito para que nós possamos é, adquirir um cabedal de informações que nos proporcione decisões coerentes. Né? E mais doação de órgãos é o tema da entrevista dessa semana. Agora no Trabalho em Revista. A mediação pré-processual é uma novidade implementada pelo TRT de Mato Grosso. O objetivo é evitar o ajuizamento de dissídios coletivos. O primeiro encontro realizado no TRT terminou em acordo. Veja como foi. Essa reunião tem um valor histórico para a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Depois de mais de quatro horas de negociação, representantes do Sindicato das Indústrias da Construção de Mato Grosso, Sinduscom,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 Os valores arrecadados são para pagamentos de dívidas de trabalhadores. 27 de setembro foi o dia nacional de doação de órgãos e tecidos. A campanha Setembro Verde vem para reforçar a importância de ser doador. E na entrevista em estúdio, a gente fala sobre isso com a Fabiana Molina, especialista no assunto. Não ceda daí? que é depois do intervalo.